Olá, estamos aqui mais uma vez para resolver uma questão do vestibular de 2015, segundo dia prova objetiva parte 3 do cesp sebrasp e os itens são os itens 128, 129 e 130. O enunciado é o seguinte. Muitos diagnósticos em medicina são obtidos pela monitoração de sinais vitais de do paciente, como a pressão arterial, ou seja, a pressão nas paredes dos vasos sanguíneos. Esse sinal é exemplificado no gráfico adiante, em que P de T é a pressão em milímetros de mercúrio e T é o tempo em segundos. O gráfico a seguir mostra um comportamento cíclico, corretamente descrito por uma função da forma P de T igual a A mais B, seno a parênteses de C vezes T mais D, fecha parênteses, em que A, B, C e D são constantes reais. Aqui está o gráfico. P de pressão, T de tempo. O eixo dos tempos começa em zero e vai até 2,25 segundos o eixo vertical da pressão começa em zero mas o gráfico só está localizado entre 80 e 120 milímetros de mercúrio e o valor médio do gráfico é 100 milímetros de mercúrio A partir dessas informações e sabendo que os ciclos da pressão arterial coincidem com os batimentos cardíacos, julgue os próximos itens. Item 128. A constante B minúsculo é a amplitude da função P de T e no gráfico B minúsculo igual a 40 milímetros de mercúrio. Item 129. É de 80 batimentos por minuto a frequência cardíaca do paciente cuja pressão arterial está representada no gráfico do slide anterior, do gráfico acima. E questão 130. Na situação do gráfico em questão, A minúsculo igual a 100 milímetros de mercúrio, constante que mede o deslocamento do gráfico da função Q de T igual a B vezes seno, a C vezes T mais D, fecha parênteses, na direção do eixo vertical. Esse é o enunciado da nossa questão. Vamos para a resolução. Somente o essencial da resolução. O item 128. Relembrando, a constante B é a amplitude da função P de T e no gráfico B é igual a 40 milímetros de mercúrio. Amplitude, no contexto da questão, é a distância. E distância é o número puro entre o meio do movimento e o valor máximo ou mínimo, no caso de a amplitude c fixa, que é o nosso caso aqui. O gráfico está relembrado na tela. O valor médio do gráfico é 100. O valor máximo é 120 e o valor mínimo é 80. Vemos aqui que a distância entre o valor médio e o máximo é 20, bem como o valor médio e o mínimo. Entre o meio do movimento e o valor máximo ou mínimo. Então, o meio do movimento é 100 100 para 120 temos 20 80 para 100 temos 20 distância é um número o meio do gráfico é 100 o mínimo é 80 100 menos 80 dá 20 o máximo é 120 120 menos 100 dá 20 a amplitude do nosso gráfico é 20 se você fizer 100 120 menos 80 igual 40, vai perder a questão. Por quê? Porque nesse contexto, no nosso gráfico aqui, a amplitude é 20 e não 40. O conceito de amplitude, ele não é uniforme. Na metrologia, que é a ciência que estuda as medições, a diferença entre o máximo e o mínimo se chama tolerância dimensional, ou simplesmente tolerância, e não amplitude. Tem a grandeza tolerância e a grandeza amplitude. A diferença entre o máximo e o mínimo é tolerância na metrologia e não é amplitude. Na meteorologia, que é a ciência que estuda a atmosfera terrestre, a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima se chama amplitude térmica, mas não se aplica aqui ao contexto da questão atual, pois não estamos falando de temperatura e sim de pressão, e também não estamos falando de clima. Continuando a nossa resolução. O item 129 afirma que é de 80 batimentos por minuto a frequência cardíaca cuja pressão arterial está representada no gráfico acima. Ressaltando que a unidade de medida de tempo usada aqui no item é minuto, mas no gráfico nós temos a unidade segundos. Para resolver essa questão, nós vamos modificar um pouco o gráfico. O gráfico original é esse acima. E o gráfico que nós modificamos é esse aqui de baixo. Note o que é qual foi a modificação que foi feita. Para evidenciar a curva, nós retiramos os pontilhados e Tiramos esse espaço em branco, aqui embaixo do gráfico, e também retiramos os eixos. Então, ficou evidenciado somente o gráfico. Com isso, nós vemos que cada pico corresponde a um batimento cardíaco. Então, aqui é um batimento, outro batimento. Três batimentos no intervalo de 0 zero, de zero a 2,25 segundos. Para resolver esse item, a gente usa a regra de três simples. Qual é a regra de três simples? Três batimentos em 2,25 segundos correspondem a quantos batimentos em 60 segundos. Por que 60 segundos? Porque nós queremos saber, de acordo com o enunciado do item, em 1 um minuto. Então, um minuto tem 60 segundos. E você resolvendo essa regra de 3 simples, você vai achar que o valor de x vale 80 O que é que esse 80 quer dizer? Quer dizer que o item 129 está verdadeiro, certo, correto. Ele afirma que é 80 batimentos por minuto e calculamos 80 mesmo, de acordo com o enunciado do item. O item 130 nos diz, relembrando, na situação do gráfico em questão... Rasinho igual a 100 milímetros de mercúrio, constante que mede o deslocamento do gráfico da função Q de T igual a B seno, abre parênteses C vezes T mais D, fecha parênteses, na direção do eixo vertical. Guarde na memória mesmo aqui Q de T B seno de C vezes T mais D. Que A é esse que ele está se referindo? A expressão Q de T igual a B seno de C vezes T mais D não tem nenhum A. Que A é esse que ele está falando? Esse A vem lá do enunciado. No enunciado, no slide 3, nós temos essa expressão aqui, lá atrás. As expressões P de T e Q de T nós vemos que elas são bem parecidas aqui. A expressão P de T tem o A, que representa o deslocamento do eixo vertical. A expressão Q de T não tem o A. Ela está escrita sem deslocamento. O A aqui vale zero. E daí? Ele fala no gráfico. Então, está aqui o gráfico do enunciado e está aqui o gráfico da expressão q de t. O gráfico do enunciado está lá em cima e o gráfico de q de t está aqui embaixo, no eixo x. Esse aqui é o eixo x. Aqui... Ele está sem o deslocamento vertical de 100. E aqui é o gráfico original. Ele está com o deslocamento vertical de 100. Conclusão, o item 130 é verdadeiro, correto, pois A é igual a 100. Ele dá, no enunciado da questão 130... o valor sem o deslocamento, mas fala no enunciado da, do item 130 que você deve olhar para o gráfico. Então, aqui, estando sem deslocamento, mas quando você olha para o gráfico, quando você olha para o gráfico, o deslocamento vale 100. Então, o item está verdadeiro, correto. Finalizando a nossa resolução, gostaria de acrescentar que para divagações, rodeios ou exageros sobre essa questão, você deve procurar o arquivo PDF anexado ao link desse vídeo. E para finalizar, a poesia das pedras de cora colarina. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta, e no alto subi, teci um tapete floreado e no sonho me perdi, uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra, entre pedras cresceu a minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores, entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Eis o poema das pedras de Cora Coralina. Até mais.